A agência de checagem de fatos do UOL fez uma matéria que se auto refuta e que tem uma chamada canalha, veja só, políticos distorcem lei de racismo pra sugerir censura a humoristas. <risos> Como se a lei não tivesse nada de censura a humoristas. Aí você vai ver na própria matéria, né, na própria matéria ela diz o seguinte, a lei prevê punição para racismo praticado em eventos esportivos ou artísticos tudo bem, racismo em eventos artísticos, esportivos, era uma coisa que já estava criminalizada, injúria racial para casos de racismo religioso e aí especifica, contra religiões de matriz africana ou indígena, que é justamente um dos artigos que eu critico na legislação. Vamos lá, se a gente está proibindo que se faça piada com uma religião, nós somos o Estado laico. Nós devemos proibir que se faça piada com todas as religiões. Só que o que o texto da lei diz? O texto da lei diz que o juiz, na interpretação daquela lei, deve levar em consideração qual é a minoria, para saber se aquela piada seria feita com outras minorias ou não. Ou seja, cristãos, na mentalidade dessa gente, não é uma minoria oprimida, é uma maioria opressora, pelo contrário. Logo, se eu fizer uma piada com cristãos que seja ofensiva, a colocar, por exemplo, o especial do Porta dos Fundos, não entraria nesse caso. Eu, pessoalmente, acho que não tem nenhum problema do pessoal dos Porta dos Fundos. Assiste quem quer. Não, não gostou, como eu não gosto, acho sem graça. Não assiste e ponto final. Não tem nada que proibir, não tem nada que censurar, não tem nada que prender ninguém. Agora, você prender um sujeito que faz uma piada ah, com um muçulmano, que faz uma piada com um candomblé, e não prender um sujeito que faz uma piada com um cristianismo, é absolutamente assimétrico e mostra que é, uma é um instrumento de perseguição política para quem tem determinada religião, para quem tem determinada crença. Mais do que isso, a mesma coisa para procedência nacional. Antes, antes, e aqui vou avançar em mais um trecho da matéria que se refuta, o artigo 20c da lei define, isso é a matéria que está dizendo, hein, que o juiz deve considerar como discriminatória qualquer atitude ou tratamento dado à pessoa ou a grupos minoritários que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida. A exposição indevida já é um, um, uma expressão extremamente subjetiva para estar tá numa lei penal, que deve ser específica, que deve ter interpretação restrita. E que usualmente não se dispensaria a outros grupos em razão da cor, etnia, eh, religião ou procedência. Ou seja, a própria matéria mostra que eu não estou distorcendo nada. A própria matéria mostra que se o sujeito fizer uma piada, por exemplo, com procedência nacional, uma piada com português, né a própria, a própria matéria diz que se eu fizer uma piada com argentino, eu posso ser punido por isso e preso. Como era antes, Kim? Como era antes dessa lei? Quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fique em casa. Não seja candidato. Não se ofereça é, ao público. É, não é, se ofereça para exercer cargos é, políticos. Essa é uma regra que existe desde que o mundo é mundo. É querer evitar isso por meio de uma ilegítima... Intervenção estatal na liberdade de expressão é absolutamente inconstitucional. O riso e o humor são transformadores, são renovadores, são saudavelmente subversivos, são esclarecedores, são reveladores. É por isso que são temidos e o que se mostra fundamental para que as ideias possam florescer sem indevidas restrições. É uma censura prévia e a censura é a mordaça da liberdade. Quem gosta de mordaça é tirano. Quem gosta de censura é ditador. Antes dessa lei, a lei, ela diz que, pelo contrário, se o fim for a recreação, se o fim for a diversão, se a intenção for divertir, a sua pena aumenta. Hoje, se a intenção é divertir, se a, se a intenção é fazer humor, a pena não existe. Por quê? Porque o humor é protegido constitucionalmente. O chamado animus jocandi. Ânimo, a intenção. Jocandi, de jocoso, de fazer piada. Hoje, os humoristas, quando são processados, eles argumentam na justiça que olha, a, a minha piada não teve a intenção de incentivar a discriminação contra ninguém, de espalhar preconceito contra ninguém. A minha piada teve como único e exclusivo objetivo fazer rir. <risos> E isso hoje é a jurisprudência do judiciário Que vai ter que mudar por causa dessa lei Então, você vê a imprensa passando pano para um absurdo que foi sancionado pelo governo Lula Que foi votado pelo Bananinha Que foi votado pelo Flávio Bolsonaro E a de autoria de uma deputada da base bolsonarista Vamos lembrar que isso foi aprovado Pros bolsonaristas que falam Tá vendo, Kim? Agora seus amigos Danilo Gentili e Léo Lins Vão ser censurados Faz o L agora Você não votou Lula Agora você merece isso É, Pois é, né? Bananinha votou a favor Pois é, né? Foi aprovado com a base bolsonarista Com o presidente da Câmara eleito pelo Bolsonaro, pautando, com o presidente do Senado, que foi eleito com o apoio do Bolsonaro e do PT, pautando, e com a base bolsonarista e petista, votando e agora o Lula só sancionando, mais do que isso, Bolsonaro poderia ter vetado, porque foi aprovado ainda sobre a gestão dele, Bolsonaro escolheu não vetar escolheu ser omisso e deixar uh, o veto ou sanção pro Lula né? então, uma matéria que traz uma desinformação na chamada e que diz a verdade no corpo da matéria assim, claramente, induzindo o leitor a erro, quando a interpretação da legislação, ela é muito clara. Primeiro, uma lei penal não pode dar tanta margem para interpretação, não pode ser subjetiva. Segundo, trata o humor né, como um agravante, trata o humor como uma causa para aumentar a pena daquele que está exercendo essa conduta e que trata de maneira diferente quem faz humor com A com quem faz humor com B. Na minha avaliação, quem faz o humor e é de esquerda e é humor politicamente correto, aí vai estar tá tudo bem. Se você ofender cristão, se você ofender qualquer outro grupo, se você ofender branco, se você fizer uma piada racista contra branco, aí eles vão falar, não, não existe racismo contra branco, se eu chamar um branco de branco azedo, né, de, de leite apodrecido, se eu chamar ele de folha sulfite, não tem problema nenhum, porque não é injúria racial, porque só é possível injúria racial contra negros, porque os negros sim são estigmatizados, são minoria e são perseguidos por isso, então logo é logicamente impossível fazer uma piada racista contra um branco, o que é um absurdo, né, a nossa própria constituição protege todas as raças, as cores, as etiquetas, etnias Contra a discriminação Você discriminar um branco com a justificativa De que o branco é a maioria, de que o branco é o Opressor e por aí vai, é claramente Na minha visão, absolutamente inconstitucional Porque todo mundo é igual perante a lei Independentemente da sua etnia, da sua religião, da sua cor E se a gente vai punir uma pessoa por fazer uma piada com uma etnia, nós precisamos Punir outras pessoas que façam piada com Quaisquer outras etnias, e é isso né? Infelizmente a imprensa já tá passando pano Para esse projeto de censura né? Para esse instrumento que vai ser utilizado né? Por setores mais à esquerda do Ministério do público do judiciário pra punir e prender humoristas, só humoristas de direita, por fazer piada. Piadas que eles já têm feito há muito tempo, que tem o seu público, que tem quem goste, que tem quem não goste e quem não gosta simplesmente não vai ao show. Mas não manda prender o sujeito que fez a piada.